Resumido assim, o que, que seria um, um passo a passo simples para uma pessoa que quer começar a vender no mercado livre? Alguém que tem produto ou que não tem? São Alguém que tem diferentes. produto hum. e que não, e que, o que os não tem. Os dois cenários. É. Então vamos lá. É. Que é. pensar que posso vender sem produto é bom, né? É. É, é, eu acho que é o, vamos falar das necessidades. Se eu não tenho um produto... Tá. Alguém que tem produto, às vezes ele está falando até uma pessoa que já tem um negócio, né? Não necessariamente é, ele... que ela tenha marca isso. própria, né? Isso, isso. Não, não é nem da marca própria, mas é. às vezes ele não tem um produto físico. Ele quer uma ah. renda extra, ele quer sair do emprego, ele quer, sei lá, ele tem um salão de beleza e ele, ele pode trabalhar um produto para venda, não quer depender só do serviço. A venda é fraca daquele dia, né? Então, a, a gente mesmo, né? A gente tem operação, quando você olha... Como marcenaria, então a gente tem a operação do móvel planejado e tem a operação do online. Então eu tenho o dia que está fraco de um lado que vai compensando do outro. É. Então quando você olha para esse jogo, posso ter esses dois cenários. Uma pessoa que está começando, tá? vamos olhar um renda extra, grana pequena, não tem o negócio, não tem nada. Eu tô, sou um CLT, ganho 2 mil reais por mês, vai, 1.800 que deve ser a média nacional aí, pelo que a gente vê, quero começar o meu negócio. Primeiro de tudo, eu tenho que entender como o meu dinheiro está. Tá? Nos dois cenários acho que são importantes. Uhum. Eu tenho cartão de crédito? Eu tenho uma economia guardada ali? 4, 5, 6, 10 mil reais? Não, não tenho. Então, se eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho uma economia? Ou eu vou comprar com o com que me sobra do mês um dinheirinho ali? Ou eu vou ter que achar algum lugar que vá me dar crédito? Certo? Tem algum lugar que, que me aceitaria me dar crédito? Uhum. Deixar eu fazer uma continha de que, então ali e eu vou pagando essa conta? Então, esse é o primeiro passo. Porque não adianta nada eu achar o melhor produto, o melhor fornecedor, e eu não tenho como comprar desse cara. Todo mundo aqui gostaria de vender iPhone de 10 mil reais. Hum. Cara, 10 vendas dá 100 mil reais. Você fala, nossa, vendi um milhão hoje. Putz, que legal. Quantos pedidos? 100. É o sonho. É o sonho. Você é o sonho. tem menos risco. Menos trabalho. Menos trabalho. Você faz operação <risos> num cômodo pequeno e você consegue fazer. É. Então, esse, esse seria o sonho. Então, todo mundo gostaria. Então, separei isso. Isso foi muito parecido com a nossa história. Porque quando eu comecei o meu negócio em 2015, a gente tinha 20 mil reais em dinheiro que a gente tinha guardado. Então, era 10 mil meu, 10 mil da minha sócia. tá E meu pai, como um dos sócios, colocou 150 mil reais de cartão de crédito. Então, eu peguei todos dele e deixei ele com um só. Peguei todos dele. E ele engenheiro, civil, um bom salário e tal. Nós começamos. Adiantava eu ter fornecedores que me vendiam só à vista? Não. Não, porque eu tinha 20 mil reais só. Uhum. E eu queria fazer mais. Tanto que a gente fez 82 mil reais nos primeiros 45 dias do negócio. Wow. Então, ah, quando a gente ah, fez ah, esse ah. movimento, se eu não tivesse comprado no cartão de crédito, eu não tinha dinheiro para girar. Os primeiros 60 dias, eu quebraria nos primeiros 60 dias, faltaria dinheiro. Uhum. Então, quando eu fui para a feira de cosmético procurar os cosméticos que eu ia trabalhar, eu fui procurar fornecedores que vendiam no cartão de crédito. O à vista seria uma exceção, um produto específico para eu ter um preço competitivo. Então, eu fui para lá. Então, eu acho que esse é o primeiro cenário. Legal. Dá para começar com mil reais? Vamos colocar aqui: a pessoa guardar mil reais, ou ter um cartão de crédito mil reais? Dá. O que, que ele tem que buscar? Ele está começando. Se ele comprar um monte de coisa, ele vai errar. Então, não compra nada. Procura na cidade dele ou em volta da cidade dele. Se for grandes centros é mais fácil. Você tem Pajé, pra... Você tem... São Paulo, cara, você está um metrô é. de quatro reais do, do lugar para você comprar praticamente qualquer produto em São Paulo. Uhum. Então, ah, não tô. Às vezes eu vejo galera saindo do Nordeste, saindo do Sul e vindo para São Paulo para comprar um lote de produto para ele começar a vender. Está errado. Porque o teu custo de recompra é uma viagem de r reais, mil reais para você chegar aqui, cara, uhum. mil reais você não tem. Uhum. Você tem que comprar produto. Uhum. Então ache. Ah, como? Google, atacadista, distribuidor na tua cidade. Fábrica. Às vezes na cidade vizinha, ah, não achei na minha cidade, ali E na vizinha? 10, 15 minutinhos da tua cidade? O é. que, que tem? Por quê? Eu vou visualizar tudo que esse cara tem. E não vou comprar nada. Eu vou correr o risco de vender sem... uhum. e não ter o estoque. Por quê? Porque nesse momento eu prefiro correr o risco do que pegar os meus mil reais e comprar mil reais de produto, então, vender dois ou três que eu comprei e precisar repor e eu não ter o dinheiro porque o resto encalhou. Então, acha distribuidor, ah, mas aí não dá mais, que eu escuto isso aí também, da galera que tá começando. Ah, mas a gente tem, nós fizemos 63 milhões no ano passado e a gente tem uma margem de 4,5 líquido. Legal. Então, assim, não adianta a galera achar que vai. Quatro e princípio, 4,5 líquido, que hum. é baixo, mas é varejo. E também não... Não, mas eu troco seus 4,5% e os meus 20%. <risos> Tranquilo, <risos> na proporção do volume, né? Mas não... só que a gente conhece a operação de 200 milhões com 2%, 1,5% líquido. Assim, é bem baixo, assim, em alguns casos. tá Aí eu já acho isso risco demais. Uhum. Mas você tem que tentar equilibrar. Só que às vezes a galera reclama. Ah, mas eu não vou ter o melhor preço. Mas, cara, você não tem a mesma necessidade que eu você não tem o mesmo custo operacional. Muito provavelmente você ainda está empregado. Você está querendo validar. Se for para você vender no zero a zero, uhum. só para falar, legal, Tô achando alguma coisa que vende. Então, agora, será que se eu comprar cinco do cara, ele já não... eu já não ganho três, quatro reais na minha compra? Porque o preço de venda é balizado pelo mercado. Eu não mudo o preço de venda. Eu mudo a minha negociação de compra. Eu mudo bonificando do fornecedor. Depois a gente pode trazer uma estratégia para grandes negócios. Uhum. Mas o cara está começando, eu preciso validar. Comecei. Ah, eu falei, mas eu não gosto de vender peça de carro e na minha cidade só tem peça de carro. Cara, ninguém começou vendendo o que gosta, exceto acho que a Carol começou já vendendo o que gosta. Mas assim, você já tinha uma história, né? É... Você não foi uma pessoa que falou assim, ah, é, tô trabalhando aqui, num negócio nada a ver, vou montar um negócio e... Então, isso, meu primeiro trabalho eu pesava aroma, sabe? Cheiro de salgadinho Cheetos. Eu cheirava isso na faculdade de camarão ainda. Nossa, top. Então, para chegar no cosmético, eu ralei. Que maravilha. Imagina quem tem alergia a camarão, né? Chegava, mas já era, já. Então, às vezes a galera quer ter o cenário do cara que vende 100 milhões, 200 milhões. E que nem às vezes é o cenário mais feliz do mundo, tá? Hum. Mas quer ter aquele cenário e ele não... Esse cara, a tua necessidade não é a mesma. Então, eu olho pro mercado, tem 10 milhões de venda, Que bom, para você pegar 10 mil é mais fácil. Você pegar 100 mil é mais fácil do que é um mercado que tem 500 mil de venda. Hum. Então, comece com o que está na mão. Legal. Comecei, e aí agora é igual para todo mundo. né? Se eu tenho loja, eu já tenho os meus produtos. Ah, mas eu acho que o que eu vendo não é o ideal. Comece com o que está na tua loja física, se você já tem. Se você já vende pelo Instagram, comece com o que você tem. Para que você vai comprar outra coisa? Hum. Aprender outro nicho outra Ah, porque meu amigo disse que tal coisa não vende. Primeiro que 90% dos nossos amigos devem ser frustrados por terem tentado vender e não conseguirem. Você veio, você veio da venda direta. Hum. Cara, se você fosse ouvir... Todo mundo que não dá certo, né? Nossa. A maioria. A maioria. Em todos os lugares, né? Marketplace, venda direta empreendedorismo, né? Então, você iria para, sei lá, ah, não queria sua marca, igual eu até falei, né? Falei, nossa, cosmético, facial, difícil, né? E tal, e tipo, é. a Carol tem um baita sucesso nisso com a marca. Então, ah, comece com o que você tem. E aí, eu acho que o passo é, identifiquei o canal. Ale, eu preciso de integração? Não, por quê? Porque a primeira venda tem que ser num único canal. Nesse momento, você precisa aprender a anunciar, entender a regra daquele canal, quanto que você paga, como que você vai enviar. Ah, mas eu não sei imprimir a etiqueta. Tudo bem, na hora que vender, você vai clicar no botão imprimir a etiqueta e vai imprimir. Mas agora, nesse momento, é o que eu não posso escrever no anúncio, como é que tem que ser a minha foto, vai entender a regra daquele canal. Por isso que eu não acho que você tem que começar em três. Justo. Hoje a gente tem um sistema que começa com 50 reais. Tem um sistema que dá quatro meses grátis para o cara começar. Hum. Só que você está começando a aprender a vender. Você precisa entender a regra dos 3, 4, 5, 6 canais que você quer, porque o Brasil é o país do marketplace, você tem muito marketplace. A gente falou de 4, 5, mas se você pegar... É, tem empresas, tem 200 integrações com marketplace nichado e etc. Olha. Então, assim, se você for vender em tudo, você não vai vender em nada. Eu já vendi em 16 canais simultâneos, a gente vende em 8. Tá. Tá? Então, não precisa de tudo isso. Então, a, você, você vai anunciar só, manualmente. Uhum. Ah, é Magalu, foi um parceiro Magalu. Hoje, com o celular, você faz um anúncio. Mercado Livre, se eu tiver um celular eu subo um ah, anúncio. Também consigo subir. Ah, lógico, é bom ter um PC? Lógico. Ninguém vai ficar falando aqui ah, comece com o seu celular. Se você tem que procurar uma lan house, se é que existe lan house ainda, né? Mas você vai ter que procurar uma lan house para imprimir. Então, lógico, tem um PCzinho, anunciando o um PCzinho, uhum. põe um anúncio para rodar. Mas aí começa em um único canal. A Shopee aceita anúncio manual. O Magazine Luiza aceita pelo parceiro Magalu você subir um produto direto. O Mercado Livre aceita você fazer um anúncio manual. Americanas aceita você fazer um anúncio manual. Então, vai pra, pra esses canais. E aí faz seu primeiro tá. anúncio, tá? Então acho que tá. o caminho é esse, quero começar, é isso. Tá. tá? Legal. É isso. Estratégia é... é título, tá? Depois a gente pode falar dela, que é a cauda longa lá. Legal, né? já vamos entrar nisso. E só uma uma dica que eu lembro que quando eu decidi começar a experimentar, eu fui dar uma pesquisada este vídeo e uma dica que eu achei super interessante, que eu até aproveitei para dar uma limpada nas coisas lá de casa, é você <risos> anunciar a coisa usada, né, para levantar uma grana. Se você não tem grana, cara, é, total. É, eu, lembro, eu lembro que né eu vendi uns, uns oito tênis, Nossa, né? Tipo foi, assim. é. Você <risos> é, começou a vender tênis, né? É. Acumulador, porque oito Acumulador, tênis... Acumulador, né? Você é. um pé, você só usa um de cada vez, né? E <risos> eu, não, eu, eu queria comprar alguém mais... É, que acumula as coisas, pega da pessoa, né, já é, sabe dinheiro é, é né? É. E, e foi bom até porque eu tava... Eu tava querendo comprar um tênis novo, mas eu olhava aquele tanto de tênis e eu falei, porra, né? Eu tava com a consciência pesada, eu falei, já sei, vou vender, que eu posso comprar outro, né? E aí já fiz uma grana, enfim. Tem várias coisas usadas, né? Que você nem imagina, mas que você anuncia, vende, você levanta uma grana para começar. Eu acho Entendeu? que é, é encontrar o dinheiro, né? A uhum. gente já viu um negócio que... Com... E... Isso causa problemas no futuro dentro do Marketplace, mas o Marketplace é o lugar onde a gente tem, a, pelo menos no Brasil, tá? que isso é, é a maior concentração do faturamento, tá nos pequenos e médios. tá bom? Na Argentina, a maior concentração de faturamento está nos grandes. Você assim, tem 10, 15 caras que dominam o mercado inteiro. No Brasil, o mercado livre chama de um cara de meio, um cara médio de um cara de um milhão e meio. tá? Ele chama esse cara de um cara médio. Então, cê, cê, a proporção é muito diferente. Mas... A maioria das pessoas começaram sem nada, cara. Começaram ferrado pela necessidade ou por perder um emprego. A gente tem vários exemplos, né? A gente tem o Wellington, que era o carinha, pilotava a vanzinha dele sonhando em empreender. E se tiver aí, um beijo para ele. Mas, cara, pilotava a van dele sonhando em empreender, ouvindo, começando. Começou a própria marca, começou o um negócio, construiu o um negócio. Então, essas histórias do tipo, vou começar com o que eu tenho. Se você não tem uma loja, se você não tem um produto, se você nunca trabalhou com nada que você gosta, mas você tem uma vontade de ter uma vida diferente, um futuro diferente. Marketplace é um baita viabilizador. Ele não leva desaforo, porque o dinheiro não leva desaforo. Você quebra se você zoar o barraco. Né? Mas é um baita de um negócio.